é importante que a gente aprenda a controlar a nossa própria ira. E vamos ver nesse vídeo o que Jesus falou a respeito desse assunto. E esse vídeo é uma continuação do estudo a respeito do Sermão do Monte, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E no final do último vídeo, Jesus deu uma recomendação para a gente, dizendo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então o sermão do monte entra não para flexibilizar a lei de Moisés, mas sim para dar mais rigor. Rigor no sentido de que a gente, a partir de agora, deve conhecer, mas também ser praticantes da palavra. E Jesus então continua esse texto dizendo, Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém... Lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Uma coisa importante para ser citada aqui, é que essa palavra inferno não se refere a Hades, que significa mundo dos mortos. Mas sim é a palavra "guena" que significa um lugar de condenação, onde as pessoas que praticaram crimes eram condenadas. E como você pode ter percebido aqui, essa palavra de Jesus diz respeito àquelas pessoas que costumam pensar assim, ah, mas eu não mato, eu não roubo. Mas Jesus está dizendo para gente que se você se irar contra o seu irmão, então você já está sujeito a julgamento. Você não precisa necessariamente ter concretizado esse pensamento em uma ação criminosa. E isso mostra para a gente que temos que aprender a controlar os nossos próprios sentimentos, controlar a nossa própria ira. Porque se num momento de ira eu acabar insultando meu irmão e chamando ele de algum palavrão, não para efeito de brincadeira, mas como consequência de uma ira descontrolada, essa situação, que pode ser interpretada pelo irmão como um ato de desrespeito, pode vir a me trazer algum tipo de julgamento. E na sequência a gente vai ver do que Jesus está falando a respeito. Então, Jesus diz assim, Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. E eu acho que fica bem claro para a gente aqui que para Jesus a reconciliação com os irmãos é algo que é mais importante do que oferta. Então, se existe uma palavra que deveria ser pregada constantemente pelos púlpitos afora, deveria ser um chamado para que amemos ao nosso próximo, para que façamos ao próximo aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Então deveríamos perdoar o nosso próximo, deveríamos nos reconciliar uns com os outros. E isso deveria ser mais importante do que em todos os cultos e reuniões que você vai por aí. Nunca é esquecido a respeito do pedido das ofertas com a caixinha de ofertas lá na frente ou a sacolinha que passa pelos corredores, isso os pregadores modernos não se esquecem de lembrar. Mas Jesus está dizendo aqui que não, mais importante é a nossa reconciliação, é o nosso amor uns com os outros. E isso não somente atesta contra a credibilidade das instituições religiosas atuais, como nos faz principalmente lembrar que seguir Jesus, prestar atenção nas palavras dele, e sermos praticantes, é muito mais importante do que ficar seguindo modinhas religiosas ou ir atrás de uma consciência coletiva e grupos que a gente se identifica mais para participar. Jesus está nos chamando aqui a prestar atenção na palavra, a respeitarmos os princípios, respeitarmos o próximo e é isso que é mais importante do que esses costumes religiosos de jogar uma fertinha para cá, um dízimo para lá, devemos nos focar nas coisas que são mais importantes. E você, será que tem seguido mais costumes religiosos ou prestado atenção naquilo que Jesus diz para ser verdadeiramente um discípulo dele? E uma coisa que é importante citar aqui é que existem, de fato, pessoas que estão apegadas muito mais à sua posição na hierarquia religiosa do que realmente em se preocupar em seguir aquilo que Jesus disse e recomendar as pessoas a fazer o mesmo. E para essas pessoas, esse tipo de palavra compartilhada aqui pode soar muitas vezes como se fosse um tipo de desrespeito. Mas é importante deixar claro aqui que o desrespeito pode se dar com relação ao cargo que alguma pessoa adotou para si mesma. Algum tipo de fachada ou rótulo que ela se apegou. Na verdade, não diz respeito à pessoa porque nós não somos aquilo que vestimos. Nós não somos o crachá que apresentamos, nós não somos um cargo que algum governante, alguma pessoa importante nos deu. Nós somos aquilo que Deus disse que nós somos. E é sobre esse conceito que eu estou recomendando que a gente tenha mais respeito uns com os outros. Porque cada um de nós somos essencialmente espírito e não algo do mundo, algo que pertence a esse mundo. Somos chamados para fora desse mundo para fora dos apriscos das instituições religiosas, das instituições públicas, governamentais, somos chamados para sermos propriedade totalmente, exclusivamente de Jesus. Mas, de fato, algumas situações podem nos levar a julgamento. E isso pode estar relacionado com o desacato a alguma autoridade civil ou religiosa. Por exemplo, a gente poderia citar também os casos que envolvem violência doméstica, ou mesmo desrespeito com o cônjuge. Outra coisa que tem se tornado cada vez mais sensível nos dias de hoje é a questão do preconceito daquelas pessoas que não querem estar em contato com determinadas pessoas, por exemplo, de outros partidos políticos ou partidos religiosos. E esse preconceito, quando se torna uma ação, acaba causando ações criando atitudes discriminatórias, por exemplo, estabelecer lugares em que determinadas pessoas não podem frequentar por conta de algum tipo de opção de gênero ou questões raciais. Mas pensando na nossa própria casa, algo que a gente tem visto ser cada vez mais comum é a decisão de cônjuges decidirem se separar por conta de conflitos internos que foram mal resolvidos. Então, por conta de uma decisão de separação de uma das partes, acaba se levando isso para um juiz. E é sobre casos desse tipo do nosso dia a dia que Jesus fala com a gente a respeito. Por exemplo, quando ele diz para a gente assim, entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. E o juiz entregue você, ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, eu lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. E uma coisa que eu interpreto nesse texto é que Jesus muitas vezes acaba sendo convocado para julgar uma determinada situação. E ele está nos alertando aqui que ele não vai ficar perdoando coisas que a gente fez contra o próximo, porque isso muitas vezes envolve. Coisas da realidade civil E não são coisas propriamente espirituais Então, quando você Cometer algum tipo de crime Não espere que Jesus vai Livrar você, e Jesus está dizendo Aqui que se você ofender o próximo Por qualquer que seja o motivo E não foi com ele Resolver essa situação Então você vai ter que responder Diante do juiz, e se não pagar A multa, muito provavelmente pode acabar Indo preso, até Pagar o último centavo e com isso eu não estou querendo dizer que Jesus não morreu em nosso favor Mas o fato é, as coisas que a gente fez aqui contra as pessoas daqui desse mundo Então a gente paga aqui E outra coisa para a gente refletir nesse texto é que quando aparece a palavra inferno nos versos anteriores, muita gente acaba interpretando esse texto como se fosse a condenação eterna. Mas de acordo com o contexto, aparentemente é possível se pagar aquilo que se deve. Isso significa que esse guena talvez não tenha nesse caso uma conotação de destruição eterna. Então Jesus não está ameaçando as pessoas de que se você não perdoar, se você não for resolver essa situação com o seu próximo, então eu vou te mandar para o lago de fogo e enxofre que queima pela eternidade. Jesus somente está te dando uma opção para que você vá até o seu próximo, converse com ele para tentar resolver essa situação antes que seja tarde demais e ele acabe levando você para uma situação de julgamento. E o maior exemplo de reconciliador que a gente tem é o próprio Pai. E eu sei que é muito difícil pedir perdão para as pessoas. Por outro lado, também é muito difícil perdoar. Então, foi por isso que o Pai nos deu o próprio exemplo dEle, entregando Seu Filho Único para que nós tivéssemos essa reconciliação com Ele. Jesus foi enviado para morrer no nosso lugar e isso simboliza a nossa reconciliação com Deus. Se Deus se aproximou da gente dessa maneira, criando ações para que a gente seja atraído até Ele, da mesma maneira nós devemos agir assim uns com os outros, refletindo a misericórdia que Ele teve por nós. E se você ficou interessado em conhecer também outras coisas que Jesus ensinou no Sermão do Monte, então dá uma olhadinha nessa playlist aqui e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!